Eu andei 120 km de estrada com a Titan 160 E eu quero trocar uma ideia porque a Titã me decepcionou em alguns pontos e teve alguns pontos positivos também. Então no vídeo de hoje eu vou falar pra você o que não me agradou em pegar a estrada 460 e o que me agradou, tá bom? Vou fazer o um retorno ali embaixo. E é o seguinte, família a titã 160 Titan foi start elas foram criadas para uso urbano mas ela dá para você pegar uma estrada tranquilo tá mas ó, a primeira coisa que me, me decepcionou é esses negócios aqui no chão tá vendo deixa eu fazer o um retorno aqui é um perigo família essas faixas brancas no chão aqui ainda tá tranquilo ela tá bem pequenininha mas ó fazendo a curva tá vendo a frente da moto pula primeira decepção que eu tive com a Titan foi a questão da estabilidade dela eu achei muito perigoso pegar a estrada com essa moto para quem não tem experiência é um perigo você pegar a estrada e acabar se acidentando pode levar até a morte o que acontece nas estradas pelo menos onde estava andando é, tinha muita ondulação na pista Aqui ainda não tem, aqui a rua ainda é, um, é muito boa. Mas eu tava em Minas Gerais, em Minas Gerais as estradas lá é ruim. E tem essa questão da ondulação. Tem uns visível na pista, essas faixinhas branca, que elas ficam bem próximo das curvas, elas desestabilizavam muito a moto. Ela ficava dando, dando uma tremidinha no guidão assim, ó. Se você pegar também um vento lateral muito forte, a moto ela vai ficar assim ó, jogando Ó, uma, uma mexidinha de nada que eu dou na, no guidão da Titan, ó, ó Ó, a estabilidade dela ó, ela é muito ruim de estabilidade Por isso isso torna a moto ser um pouco perigosa Pra quem não tem a malícia né, pra quem não tem muito tempo de pilotagem Dá pra você andar? Dá! Mas é um pouco perigoso, você tem que tomar cuidado Na hora do, dessa chimada do guidão tá? Esse é o primeiro ponto aí que me, me decepcionou muito. O principal, na verdade, que foi a estabilidade. Da moto não me agradou nem um pouco Tá, na estrada Eu achei bem ruizinho Se eu tivesse com uma moto 300 cilindradas Ou 400, 500 Olha, tá vendo, ó Ó, quando na, ó Olha o desnível. o guidão dá uma mexidinha Dá uma tremida Isso que eu tô indo 90 por hora, tô bem devagar Mas se você tiver correndo tiver mais rápido, é pior ainda Você vai sentir mais, tá é, Já teve vídeo, vídeo da internet que, Vídeos na internet, no Youtube que ainda mostra os pilotos. O guidão começa a chimar, o cara não consegue parar e leva a pessoa a, no chão, né? Então é bem perigoso. Você tem que tomar bastante cuidado com a estabilidade da moto na estrada. Outro ponto é, Que me decepcionou um pouco Foi a questão da potência A minha moto Ela tá com comando Trocado, tá com escape esportivo Como vocês podem estar ouvindo o som E tá sem filtro Então torna a moto mais forte Mas mesmo assim é, Na viagem que eu fiz eu tava subindo serra Era uma subida de serra Bem bem íngreme Subi na Serra da Mantiqueira Pra quem não Pra quem conhece E a potência da moto Dá pra ir? Dá para ir Mas ela me decepcionou também Porque qualquer carro 1.0 Ultrapassa essa moto Ela não tem tanta potência Você vai manter os 100 km por hora 110, por aí mais ou menos No máximo na subida Eu acho fraco, eu acho que a Titã merecia um motorzinho 190 cilindradas para acelerar. Na reta a moto vai bem. Na reta, ó, vou acelerar pra vocês verem. Ó. Na reta, uma subida leve, ó. 120. Ó. Ela mantém, ó. 120. Numa reta assim, ó, é tranquilo ela manter o 120, mas na subida forte ela cai muita velocidade. Isso porque a minha moto é mexida, se ela tivesse o original, estaria andando menos, entendeu? Outra coisa que me decepcionou foi a questão do som, mas nesse caso não é da questão da Titan, e sim porque eu coloquei um escapamento esportivo. Família, se é viajar com escapamento esportivo, é complicado, viu? É muito barulho na cabeça. Você chega na cidade que você tá, tá indo, com, com o vidro estourando. De tanto barulho que é. Olha o barulho que é. Quando você acelera tudo. Se você pegar velocidade, você tem que acelerar tudo. Manter a aceleração total, ó. ó. a barulheira. Ó. Ó. Você tá maluco, família. Parece que tem um, um avião que decolando na sua orelha. É muito barulho. Isso também não é muito agradável para quem vai viajar. Você que vai viajar, você vai, se você tem esse carro esportivo, tira, coloca o original para você não se incomodar na viagem, tá? Outra coisa, é um ponto positivo aí da Titan é a questão do consumo. Muito bom, excelente. Eu coloquei 20 reais de gasolina, deu pra andar esses 120km e ainda sobrou um pontinho, esse pontinho já ele some 20 reais de gasolina deu dois pontos, deu mais ou menos quase 4 litros, deu 3 litros e meio Então como sobrou um pouquinho, deve ter rodado mais ou menos uns 3 litros de gasolina de 120km Rodou na média dos 40 quilômetros por litro, então a moto foi muito econômica, excelente família questão de economia não tem pra titã, tá? É muito bom mesmo fazer 400 quilômetros por litro na estrada, na, na cidade você sabe que, que ela roda isso, mas na estrada, como você acelera muito, às vezes o consumo aumenta, e a moto foi muito boa na questão do consumo, tá isso me agradou, fora que em questão de pedágios, pelo menos aqui na minha região, moto não paga, então tem mais essa, eu passei por pedágio, não, precise, não precisei gastar em pedágio, Família, eu vou mostrar pra vocês a questão da potência, ó. Tem um carro que me ultrapassar passar aqui, ó. Um carro que deve ser 1.0, ó. Tô acelerando tudo, ó. Acelerando tudo, ó. Tá vendo? Tá vendo que o carro passa? Olha lá, Ford é 1.0. Os, car os carros, eles passam e vão embora. Então a Titan ela tem potência assim, ó. Mas qualquer carro 1.0 aí ultrapassa ela, entendeu? Isso porque eu tô sozinho, se você tiver engarupado Piorou Aí que Fica mais difícil ainda para alcançar a velocidade Você vai ter que ficar a viagem toda Acelerando tudo na moto Sem tirar a mão do acelerador Acelera tudo e vai até chegar na cidade, tá? Uma outra coisa Que me decepcionou Deixa eu parar aqui rapidão Vou mostrar pra vocês bem rápido que não pode parar aqui no acostamento, né? Senão depois eu levo uma murta. É a questão que a Honda tirou da Titan Nova. O, o suporte aqui, ó. Aqui na lateral. Do capacete. Eu precisava aprender o capacete na moto. Família, não tem mais aquele suporte de capacete na moto. A Honda tirou. Se eu não me engano, a última que teve, acho que foi a 2020 depois a roda tirou isso também é uma coisa que me decepcionou que eu queria deixar o capacete na moto não queria ficar levando na mão sabe aí não tem mais aquela presilha antes tinha uma presilha que você virava com a chave e colocava o capacete enganchado na moto e ia embora só a pessoa só ia tirar o capacete se ela cortasse a fivela cortasse onde prende o capacete mas aí é difícil acontecer então isso também não me agradou nem um pouco, tá, que a Honda errou em tirar esse acessório que tinha já na moto, não deveria tirar, deveria acrescentar, né, ajudava bastante, mas de resto, família, a Titan, ela é boa, é, eu recomendo vocês, que quer pegar a estrada, fazer viagens curtas, curtas, viagens longas, tipo de 300, 400 km para cima, eu já acho que a Titan não vai bem não, mas se for uma viagem aí até de 100km igual eu fiz Na faixa do 100, dá pra ir Vai ser a melhor moto pra fazer esse tipo de viagem? Não vai Mas dá pra ir, entendeu? Dá pra ir A Titan é própria aí pra cidade, pra andar no meio do trânsito Mas você que viaja todo dia é, Aí eu aconselho você pegar uma moto maior Mas se for de vez em quando você pega uma viagem assim Tranquilo, entendeu? Essa é a minha opinião, o que, que vocês acham? Vocês que já viajaram com a moto Vocês concordam comigo ou não? Outra coisa também que me incomodou na viagem É a questão Já não é questão da moto, é questão do capacete é, Se você for, for viajar É bom você ter um capacete leve, tá? Se o capacete for mais pesado Você vai Sentir dor na, no pescoço depois Esse meu aqui Ele já, era um LS2 ele é até um capacete bom, o LC2 não é ruim não Mas existe melhores Ele é um pouquinho pesado ainda, tá? Você ah, vai incomodar um pouquinho Ainda mais por causa da câmera A minha câmera fica no capacete Então ela deixa o capacete um pouco pesado e isso gera um pouco de dor no pescoço Com o tempo Mas de resto, família, questão de conforto Dá pra ir, tá? Tranquilo A moto vibra Mas não... Num para andar 100km aí Você não vai sentir muito incômodo Incômodo não, pelo menos eu não senti Achei tranquilo, tá? É mais essa questão Que eu falei pra você a, o, que, o que me incomodou mais foi a estabilidade da moto Achei fraca, perigoso Sabe, dá pra você ir tranquilo A moto, a moto faz uma curva, faz curva Bem, mas Quando passa em ondulação e um negócio na pista Assim é, é perigoso quando a, quando a frente da moto é muito leve é perigoso de você se acidentar Tá? da você perder a frente da moto e acabar caindo E queda na estrada é, Às vezes é fatal, né? É, e mais a, que, a questão de som É por causa que eu coloquei Escapamento, né? Já na questão da Honda E tem a questão do consumo que foi excelente Beleza, família? essa é, é, é os pontos Que eu queria deixar Pra vocês aí da, dessa viagem que eu fiz Eu não, não gravei na hora Deveria ter gravado pra vocês Mas tô fazendo o um vídeo aí hoje pra vocês Demorou família? Conta aí sua experiência De viagem O que vocês acharam da, da 160 Na estrada que eu quero saber Compartilha aí a experiência sua Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo, é nóis